Eu espero que, que hoje uh, este webinar seja bastante útil, para, principalmente para ajudar as pessoas na área de mídias a encontrar informação rapidamente acerca do passado. E eu, sem mais longa, vou, vou começar por o por, por por princípio, como costuma dizer. Ou seja, se nós pensarmos que a Gazeta de Lisboa foi o primeiro jornal impresso português e foi iniciada em 1615. E uh, a Gazeta de Lisboa foi suspensa em 1762 e, 300 anos depois, as suas publicações continuam acessíveis. Portanto, nós à data de hoje, se quisermos aceder à informação que foi publicada há, há, há centenas de anos atrás, uh, conseguimos aceder a esta informação. E até o então, conseguimos fazer de uma maneira rápida, porque esta informação foi digitalizada e está uh, disponível na Biblioteca Nacional em formato digital. Nós conseguimos aceder a esta informação histórica com, com relativa uh, facilidade, ela está disponível e uh, acessível. Por analogia, o Diário Digital foi o primeiro jornal português exclusivamente online e foi iniciado em 1999. Um, e aqui podemos ver aqui do lado esquerdo um, o, uma notícia uh, que o título é de missão aceita, Sampaio convoca partidos políticos, o, partido, o presidente da República, Jorge Sampaio, se eu estou pela segunda... Esta segunda-feira à tarde, o pedido de missão do primeiro-ministro António Guterres. Portanto, um evento que foi uh, marcante na nossa história, um, e conseguimos então ver esta informação, ou conseguiríamos ver esta informação, não fosse o jornal digital ter desaparecido, o Diário Digital ter desaparecido em 2017. Portanto, o Diário Digital foi o primeiro uh, jornal uh, online português, de âmbito nacional, e teve uma vida relativamente curta, e desapareceu. O problema é que apenas após 20 anos, como é que nós acedemos às publicações do diário digital? Nós entramos aqui num, num paradoxo em que nós conseguimos aceder à informação que foi publicada há 300 anos atrás, mas não conseguimos aceder à informação que foi publicada há 10, 20, 5 anos atrás. E isto devido ao facto de que 80% das páginas da web desaparecem ou mudam o seu conteúdo passado apenas um ano. Portanto, nós nunca, nós, enquanto humanidade e os mídias em particular, nunca produziram tanta informação como agora, nunca esta informação esteve tão acessível, porque está à distância de um clique ou de um toque no telemóvel ou, ou através da televisão, portanto, a informação é muito acessível, mas por outro lado, também a informação nunca uh, desapareceu tão depressa como, como agora. Um, e, e isto causa-nos um problema porque uh, estamos à beira de uma sociedade sem memória. Ou seja, há sempre uma grande pressão para produzir conteúdos, para consumir a informação também, mas, por outro lado, quando nós queremos fazer algum tipo de reflexão, mesmo a curto prazo, isto torna-se extremamente difícil. E este é um problema que não é novo. Portanto, não é novo. É um problema que já aconteceu no passado. Quando a imprensa foi inventada por Gutenberg, o, a informação em, em, por este meio começou também a ser massificada, ou seja, a escrita já foi inventada, já tinha sido inventada muito tempo atrás, mas com a invenção da imprensa é que se começou realmente a massificar a, a, massificar o, a disseminação e o consumo da informação em formato impresso. Alguns de nós se calhar mais ou menos da minha idade lembram-se ainda bastante bem quando quase toda a informação era em formato impresso, as pessoas mais novas se calhar nem se lembram de alguma vez isto, isto ter acontecido, porque já consomem toda a informação em formato digital. Portanto, na realidade, nós no século XXI estamos a viver, durante os nossos tempos de vida, uma era de transição a, a, ao nível do, dos meios de comunicação. Um, Portanto, quando a, quando a minha parte da informação começou a ser preservada, começou a ser publicada, principalmente também impresso, uh, também foram criados bibliotecas, arquivos, cada vez maiores, cada vez mais sofisticados, uh, alguns aplicando recentemente até meios de preservação digital para guardar a informação em, em formato impresso de uma forma mais, mais acessível e às vezes mais económica. Um, portanto, este problema já aconteceu no passado e agora está a acontecer uh, novamente, com a criação da Internet, Portanto, com o aparecimento da Internet, nós migramos os nossos meios de comunicação de, do papel impresso para uh, os conteúdos online um, e durante algum tempo houve a situação de que esta informação era produzida rapidamente e desaparecia rapidamente sem nunca ser guardada. Um, e o arquivo .pt foi criado justamente para colmatar esta lacuna. Portanto, o arquivo .pt, a semelhança do que as bibliotecas fazem com os meios impressos Uh, guarda os meios online, ou seja, a informação que é publicada online é guardada pelo arquivo.pt. Um, e isto é muito importante porque é, é um património que é todos nós, em particular das pessoas que trabalham na área dos mídias, uh, são pessoas que, em que o resultado de todo o seu trabalho, de toda a investigação, das divulgações, do trabalho de, de, de, de redação e de edição, no fim de contas acaba por se refletir num conteúdo num conteúdo que neste caso tem meio digital, pode ser maioritariamente constituído por textos, imagens e por vezes também por, por vídeos. Portanto, qualquer pessoa pode aceder ao arquivo MPT, é um serviço público um, e gratuito. Portanto, tudo o que eu vou mostrar agora pode ser acedido e usado em qualquer altura por qualquer um de nós. Mas antes de mais, eu gostava só de partilhar aqui dois casos interessantes, que eu considero interessantes, acerca de para que é que serve uh, preservar a informação uh, publicada online. Bom, basicamente serve para guardarmos a nossa memória, mas temos aqui umas situações, umas situações que são bastante preocupantes. Uh, uma delas tem a ver com, a, com as citações. Uh, as citações são sempre muito importantes em qualquer uh, artigo, seja científico, uh, seja de outra índole, porque são as citações que, de certa maneira, dão, uh, dão uh, credibilidade ao texto que está a ser escrito. E nós podemos ver aqui neste slide que eu estou a partilhar convosco, uma série de artigos científicos da área da biologia, da área da ciência de informação, da área da informática, em que os próprios investigadores analisar ou estudar o problema das citações para conteúdos online que, entretanto, desapareceram. Isto é, é muito preocupante porque, em particular na área da ciência, se um artigo científico, vamos supor, na área da, da ciência da comunicação uh, uh, ou da ciência da informação, cite uma série de, por exemplo, notícias online, uh, fazendo uma análise da maneira como um determinado evento foi, um, foi comunicado, um, e se essas notícias todas desapareceram, basicamente toda a fonte de informação deste artigo uh, perdeu-se e a sua credibilidade fica em risco. No caso de, dos artigos científicos, isto ainda é mais preocupante, porque se não conseguimos reproduzir as experiências, as análises que se foram feitas, quer dizer que a publicação deixou de ser científica. A diferença entre uma publicação norma, dito, não científica e uma publicação científica é que, acima de tudo, as experiências ou os estudos têm que conseguir ser reprodutíveis. Ou seja, outro investigador tem que conseguir reproduzir a mesma metodologia e obter os mesmos resultados ou obter resultados diferentes e analisar também porque é que isto aconteceu. E, portanto, perder referências Uh, para recursos online é um problema muito grave e que já acontece há muitos anos já há muito tempo que a comunidade científica se preocupa com isto. E os arquivos da web podem ajudar porque guardam estes conteúdos e uh, podem então, os conteúdos que se teriam perdido de outra maneira, podem ser recuperados a partir de um arquivo da web, em particular também do arquivo .pt. Um, Acho que já todos nós usámos a Wikipédia, tem sido um recurso informacional cada vez mais mais rico e, e útil, uh, e ao passo que outras plataformas online têm aparecido e desaparecido rapidamente, a Wikipédia tem-se mantido e fortalecido cada vez mais. Eu ainda me lembro quando a Wikipédia apareceu, um, a maneira como, como a indústria, na altura das enciclopédias, desvalorizou a Wikipédia uh, porque se considerava que basicamente a inteligência das multidões não queria superar a inteligência de alguns peritos e aqui nota-se que temos a inteligência de toda a gente o conhecimento, quer dos peritos quer das massas, no mais diversos, nas mais diversas áreas e portanto a Wikipédia é muito importante mas aqui conseguimos também, conseguimos também um, observar o problema da, das referências quebradas esta é uma página que nós criámos há uns anos atrás, iniciámos chama-se List of Web em Initiatives portanto eu desde já convido-vos a guardar esta referência, já agora estes slides vão ser todos disponibilizados, a guardar esta referência, porque é uma página da Wikipédia que tem vindo a ser progressivamente uh, enriquecida com as novas iniciativas de arquivo web que vão aparecendo pelo mundo. E Aqui podemos até ver este mapa, todos os países que estão pintados são países que têm pelo menos uma iniciativa de arquivo de web uh, a decorrer. Mas mesmo nesta página em que as pessoas, os seus autores, os seus contribuidores têm uma forte uh, consciência de que é importante preservar os conteúdos online, se nós vimos no lado direito, as referências que estão marcadas a vermelho uh, são links que, estão a, que estavam quebrados. E, portanto, uh, mesmo assim, acontecem estas situações de referências importantes, que não, neste caso, a credibilidade a este artigo, estarem quebradas. E um arquivo da web pode ajudar a recuperar estas referências de modo a que o conteúdo possa, na mesma, ser analisado. O, o, o terceiro caso que eu gostaria de partilhar convosco é o caso do portfólio ou do currículo Vité. Cada vez mais, o resultado dos nossos trabalhos, e em particular das pessoas da área dos mídia, que entretanto migraram principalmente para os meios digitais, é um recurso online. Pode ser uma reportagem, pode ser um artigo, pode ser um artigo de opinião. Pode ser uma série, pode ser até uma organização de um evento, mas todo, todos estes tipos de publicações cada vez mais são feitos exclusivamente online. E quando nós queremos mostrar aquilo que fizemos ao longo da nossa vida, do nosso, do nosso esforço, do nosso trabalho, muitas vezes e cada vez mais é difícil fazê-lo porque a informação vai desaparecendo e quando queremos referir algo que, que nos orgulhamos, muitas vezes esta informação já não está disponível. Um, eu lembro que uma vez um jornalista veio conversar connosco e ele ficou muito contente porque recuperou um artigo noticioso que praticamente lhe custou a vida a, a, a desenvolver, não é? então ele teve que, teve que fazer uma deslocação para uma área de guerra, arriscou a vida para escrever aquele artigo e o artigo, entretanto, tinha desaparecido e ele próprio não tinha este artigo e era um artigo que uh, era muito importante para a carreira e, e também para, para, como, como memória pessoal. Um, portanto... Esta frase, o meu melhor trabalho foi um website que já não existe, foi uma frase que eu ouvi há cerca de 10 anos atrás. Ouvi muitas vezes quando estava a tentar contratar um web designer, e na altura isto era um problema que era praticamente exclusivo dos web designers, ou maioritariamente dos web designers, em que estas pessoas, que como o nome indica, criam designs para a web, todo o resultado do seu trabalho, todo o resultado da carreira destas pessoas eram web designers que, entretanto, tinham sido alterados ou tinham desaparecido e, portanto, quando eles queriam mostrar que um determinado, uh, tinham feito um determinado trabalho, já não conseguiam porque este trabalho já não estava disponível. Isto acontece porque 60% dos websites desaparecem ou mudam o seu conteúdo após apenas uh, dois anos. Em 2023, isto é uma situação que, na realidade, afeta todos os profissionais e, em particular, os, os profissionais dos mídias. Ora bem, então como é que qualquer pessoa pode pesquisar e aceder uh, a informação, uh, à informação que foi preservada pelo arquivo .pt ao longo do tempo? Um, uma forma de pesquisar a informação, à qual nós já nos habituamos, desde que apareceu o Google, é a pesquisa de texto sobre páginas do passado. Uh, nós podemos pensar que o Google dá-nos acesso Uh, o recurso de pesquisa sobre a informação que está atual. E, neste caso, o arquivo.pt dá acesso ao recurso de pesquisa para conteúdos históricos. Ou seja, se nós quisermos saber, por exemplo, informação acerca do José Saramago, e fomos ao Google, nós encontramos a informação que, à data de hoje, está disponível na web sobre José Saramago. No entanto, o José Saramago uh, teve... Uh, vários momentos ao longo da sua vida e foi sendo uma entidade, refer... uma pessoa que uh, em determinada altura era um autor português, uh, relativamente famoso, depois foi, candidata... foi, candid... foi um dos candidatos ao Prémio Nobel, a partir do momento que ganhou o Prémio Nobel da Literatura tornou-se uma figura internacional e mundialmente famosa e depois a seguir, uh, teve... a, seguir a ganhar este prémio, teve então uma, uma... uma vida e um uma série de publicações que já o referenciavam de maneira diferente, e depois também, quando chegou ao fim da sua vida, acabou por ser uma, uma figura da, da nossa memória e da nossa história portuguesa. Então, e como é que nós conseguimos saber? E, e uma coisa interessante que, pronto, acho que não é novidade nenhuma o que, que, que eu vou dizer, mas a informação vai-se reescrevendo, ou seja, a perspectiva que havia... Ou a história de uma pessoa ou de uma entidade ou de um evento vai-se reescrevendo. À data de hoje, se alguém escrever algo acerca de Gesser Mago, vai dizer seguramente que ele ganhou o prémio Nobel, mas antes de ele ter ganho o prémio Nobel, essa informação ou a perspectiva que se tinha sobre o Jesser Mago seria diferente. E, portanto, o arquivo MPT tem uma interface de pesquisa análoga a outros arquivos, a outros, a outros perdão, a outros motores de busca, é de propósito, mas esta barra que vocês podem ver aqui, que tem dois calendários. Faz toda a diferença. Ou seja, quando um utilizador restringe o intervalo de tempo, consegue dizer, eu quero encontrar páginas da web onde aparece a palavra José Saramago, que foram publicadas até 2000, ou entre 2000 e 2005, ou entre 2005 e 2010, e consegue encontrar informação como ela era publicada e como ela estava na altura. Hum. Seguindo aqui este âmbito, ou este exemplo que eu dei, de uma pesquisa sobre um determinado tempo, nós temos uma função que às vezes pode ser bastante útil para trabalhos de investigação na área da comunicação. Uh, portanto, está aqui o botãozinho que diz opções. Se carregarem no botão opções, conseguimos exportar os resultados da pesquisa no formato tabular, Excel, o que permite que, uh, acelerar o processo de uh, ir, por exemplo, anotando os conteúdos que se encontraram como resultado de uma pesquisa. Nós identificámos que grande parte dos nossos utilizadores, quando estava à procura de informação acerca de um determinado assunto, faziam isto à mão, por assim dizer, faziam copy-paste, então nós criámos esta função que eu acredito que pode ser bastante útil quando está a tentar obter um conjunto de recursos arquivados da web, ao longo do tempo, acerca de um determinado tempo, tema, Portanto, esta função eu convido-vos a experimentar e a usar enquanto acharem útil. Por outro lado, se uh, quisermos pesquisar o histórico de um determinado endereço, também o podemos fazer. Portanto, basta ir ao arquivo.pt, escrever o endereço da página que nós queremos pesquisar. Neste caso, estou a pesquisar pela página de entrada do Diário de Notícias, www.tn.pt, e ao clicar em qualquer um destes resultados. Vamos ver como é que era a página e nesta data. Okay? Portanto, é aqui um exemplo de como o arquivo do web é um, um, um serviço poderoso em relação ao outro, porque se eu quiser saber, à data de hoje, como é que era a página de entrada do DN, uh, por exemplo, em, no ano 2000, uh, no Google eu não consigo saber. Eu consigo saber como é que é a página do Diário de Notícias hoje, do DN.pt. Eu não consigo saber como é que era a página do Diário de Notícias em 2000, 2001, 2002, 2003, não consigo saber. Portanto, aqui consegue-se ver qual é o valor acrescentado do ponto de vista informacional de um arquivo da web. Um, a maior parte dos arquivos da web suporta este método de pesquisa, portanto é uma pesquisa por endereço, só que implica saber qual é o endereço da página que contém a informação que nós queremos. Se pegarmos no exemplo anterior de José Saramago, e eu vos perguntar qual é o endereço que colocamos na caixa de pesquisa, o endereço da página completa, Acerca, que, tem, que contém informação acerca do José Saramago, hum, uma parte de nós, eu acho que se, arrisco dizer que nenhum de nós saberá dizer qual é o endereço completo da, de uma página que tem, por exemplo, uma notícia acerca do José Saramago. Porém, para outras páginas que, nós, que os domínios se mantêm ao longo do tempo e que nós sabemos qual é que é o domínio, como é que é o caso do dn.pt, hum, nós conseguimos uh, obter aqui um histórico rapidamente uh, de todas as versões arquivadas ao longo do tempo. Atenção, que mesmo para estes sites hum, ou para estas organizações que são estáveis ao longo do tempo, o Diário de Notícias é, um, é, um, é, um diário, é um, uma publicação centenária, os, os domínios vão mudando ao longo do tempo e, portanto, não é linear que um determinado site ou que um determinado jornal ou publicação mantenha sempre o mesmo domínio ao longo do tempo. Eles mudam com uma frequência muito maior do que nós podemos expor. Portanto, provavelmente... Para eu conhecer todas as páginas de entrada de um determinado jornal, é provável que primeiro tenha que fazer um levantamento de todos os domínios que o jornal online teve ao longo do tempo. Pronto, e aqui tenho aqui um exemplo de como é que era a página do Diário de Notícias no ano 2003. Conseguimos aqui ver um, uma série de, de pormenores engraçados. O primeiro era justamente o que eu estava a falar: é que em 2003 o dn.pt redirecionava para dn.sap.pt. Portanto, o Diário de Notícias já teve também este domínio dn.sap.pt. E aqui conseguimos ver um page, o próprio design a nível de comunicação, é muito interessante ver como é, que, como, é que, como é que a informação era apresentada de uma maneira diferente. Há aqui um certo uso exagerado de cores, da minha perspectiva, talvez ainda, ainda fruto de do experimentalismo de, de utilizar a web, né? já se podemos pôr várias coisas e várias fontes, porque é que não ouvimos de fazê-lo e uh, esta página, por si só, do ponto de vista gráfico é interessante, mas do ponto de vista informacional ainda é mais, porque conseguimos ver, uh, por exemplo, qual é que eram as, uh, as notícias neste dia, um, que eu, por acaso, até nem consigo descobrir qual é que foi o dia, já agora gostava de fazer aqui uma chamada de atenção, que as datas que aparecem aqui do lado esquerdo são as datas em que nós arquivamos a página, não as datas de publicação. Portanto, no segundo módulo, ah, está aqui, 30 de janeiro, foi publicado no dia 30 de janeiro. Um, no, no segundo módulo, bem publicar para bem preservar, vamos partilhar algumas boas práticas de publicação na web, e uma delas é publicar sempre ou exprimir sempre, uh, claramente, qual é, que é a data de publicação. E aqui podemos ver coisas engraçadas, por exemplo, no dia 30 de janeiro, qual é que era a temperatura máxima e mínima em Lisboa e no Porto. Podemos ver aqui nas diversas secções, por exemplo, a nível nacional, que uh, o Bloco de Esquerda ameaça recorrer ao Tribunal Constitucional se o PSD e o CDS aprovarem a nova lei, que pode ditar a extinção dos partidos que deram origem ao Bloco de Esquerda PSR, UDP e Política 21. A nível internacional, os conflitos em Israel, a, União Europeia, a nível da União Europeia, o fracasso da Cimeira da União Europeia com a África, e por aí fora. Um, se vocês acederem a esta página e clicarem nestas ligações, conseguem aceder à partida aos conteúdos. Portanto, isto, que é, o que nós preservamos são os artefatos originais, em formato hipertexto, HTML, imagens, não é uma fotografia ou um print da página. Portanto, na medida do possível, nós, conseguimos nós tentamos preservar todas as características do artefato original e uma delas são os links que uh, caracterizam o, o meio de comunicação online. Daqui do lado esquerdo podem então também navegar, expandir ou, ou colapsar uh, as várias versões, de modo a mais rapidamente também navegar ao longo da história do, da página de entrada do Diário de Notícias ao longo do tempo. Um, aqui no canto, por acaso aqui não se vê porque eu cortei, mas no canto superior direito um, estão, aparecem sempre umas opções uh, e essas opções dão origem a, estas, a este menu que aparece lá lado direito. Uh, exemplo, a primeira opção é a lista a versões, que mostra todas as versões arquivadas num formato uh, de lista ou de tabela, os detalhes técnicos que vamos falar mais no módulo C, mas que mostra uma série de detalhes uh, técnicos, como por exemplo o tamanho do fecheiro, uh, o seu título e outros, e outros metadados que são extraídos automaticamente. E temos aqui uma opção que é o guardar. Uh, este guardar permite guardar a, a página em formato de imagem. E vocês podem dizer isso, qual é a utilidade dessa função, uma vez que se eu quiser guardar alguma coisa basta-me fazer um print screen. O problema é que um print screen guarda apenas a porção visível da página. Estão a ver aqui do lado esquerdo, estamos a ver aqui a página de entrada da Faculdade de Ciências e Humanas, e se eu tirar um print screen, o que eu vejo é o que está aqui do lado esquerdo. No entanto, se nós estivermos a fazer um trabalho de investigação e estivermos a recolher uh, várias imagens que queremos, por exemplo, integrar mais tarde num, num artigo, seja uma parte da imagem ou, da página ou a página integral, uh, nós podemos e, e gostaríamos à partida de ter a página completa para depois então integrar as partes que quisermos. Um, e o que esta função guardar faz é justamente isso. Automaticamente guarda toda a página no formato de imagem e o utilizador pode descarregar uh, esta imagem uh, para o seu computador para depois fazer posterior uso. Uh, por sua vez, aqui esta função de imprimir faz a mesma coisa e também podem colocar a questão que qualquer browser uh, permite imprimir uma página. O problema é que, a maior parte das vezes, os browsers imprimem ou geram uma função de impressão da página e não a página de forma finita em relação ao, ao, ao seu formato original. Uh, a ideia pode ser boa, não é? Se alguém está a imprimir, é porque se calhar quer ler em papel, tranquilamente no sofá ou durante uma viagem, mas se a pessoa, por outro lado, quiser guardar um documento em formato PDF ou, ou mesmo em papel que hum, documente como é que era aquela página naquela data, então a pessoa aí não quer um formato de impressão, quer o formato original e é justamente o que este imprimir faz, guarda a página em formato uh, PDF. Temos uma função também que se chama o completar a página e um, para quem já tentou ou já usou arquivos uh, convencionais e é aqui que, que os arquivos da web um, têm características que são muito peculiares. Em certas situações funciona da mesma maneira e resolve os mesmos problemas que outros arquivos, mas noutras outras situações que trazem valor acrescentado. E eu vou-vos dar aqui um exemplo que podem ver do lado esquerdo é uma página da Galeria de Arte da Cristina Guerra, que é uma artista plástica portuguesa. E podem ver que a sua galeria é um website, como é muito comum nos dias que correm, mas falta uma imagem. Ora, faltando esta imagem, o que é que alguém pode fazer? Mesmo se tivermos a aceder ao site original, o que é que podemos fazer? Não podemos fazer grande coisa, falta a imagem, a página está incompleta. Mas no Aqui fonte PT, se carregarem nas opções e carregarem completar a página, o arquivo .pt vai automaticamente contactar outros arquivos da web e também o website original à procura da imagem em falta. E se a imagem em falta for encontrada, ela vai ser apresentada ao utilizador e dando assim uma experiência de utilização muito melhor do que a que nós tínhamos inicialmente. E da próxima vez que alguém aceder a esta página, já vai ver a página com o recurso que estava em falta, porque após o arquivo .pt encontrar esta imagem, acaba por integrá-la também no nosso acervo, de modo a, a termos cada vez melhores conteúdos. Acaba por ser um, um trabalho ou uma contribuição de cura curadoria co colaborativa. Um, ou seja, as pessoas aj podem ajudar a identificar páginas que precisam de ser melhoradas e bastante carregando bastante carregar num botão, que é o completar a página, consegue ajudar-nos a melhorar o nosso acervo. Nós não fazemos automaticamente este processo para todas as páginas que temos arquivadas, porque uh, é um processo que demora algum tempo um, e um, grande parte dos, dos recursos que nós conseguimos recuperar vem do Internet Archive e também não seria simpático da nossa parte nós carregarmos o Internet Archive com milhões de pedidos um, provavelmente nós seríamos bloqueados, então assim conseguimos ir repartindo os nossos pedidos de, de ajuda, no fim de contas, ao Internet Archive, que nós vamos fazer a bater lá à porta e perguntar: olha, vocês têm este URL? E, às vezes têm, outra vez não têm, e uh, eles fornecem nos esta informação que nós tínhamos em falta no nosso arquivo. Portanto, se encontrarem uma página que esteja desformatada ou que falta alguns elementos, não tem nada a perder em carregar no completar a página. E assim podem conseguir encontrar a informação que podem julgar que estava perdida. Uh, se compararmos esta função com, com os arquivos da web, com, desculpem, com os arquivos convencionais, isto é quase magia. Portanto, isto é o análogo a nós irmos a um, um arquivo, a uma biblioteca, abrimos um livro, falta uma página, carregamos num botão e a página aparece uh, automaticamente. A data de hoje não tem conhecimento de nenhum outro tipo de serviços que consiga fazer este tipo de, de funções. função neste caso. O arquivo MPT uh, disponibiliza um serviço de pesquisa de imagens do passado. Portanto, uh, o método de pesquisa é análogo ao de páginas. Uma pessoa, um utilizador, chega aqui à caixinha, pesquisa e escreve um conjunto de termos. Neste caso, o exemplo que eu tenho aqui neste slide é galerias de arte. E são apresentados um conjunto de páginas, desculpa, um conjunto de imagens relacionadas com galerias de arte. O arquivo .pt é o único arquivo, o único arquivo da web do mundo que disponibiliza este tipo de funções um, e, portanto, é algo que merece apenas ser explorado. Um, se clicarmos num destes resultados, vocês podem aqui ver na página de resultados, conseguem ver uma série de imagens, mas é difícil aferir o significado destas imagens. Conseguimos ver que têm a ver, a partir de todas, com galerias de arte, mas não conseguimos perceber que galerias de arte é que são, onde é que são, o que é que estamos a ver na imagem e, portanto, se carregarmos num destes resultados, conseguimos então depois visitar a página onde esta imagem foi publicada e também ter acesso a metadados, como por exemplo a legenda da, da imagem ou o título da página onde esta imagem foi inicialmente publicada e assim conseguimos Uh, interpretar de uma maneira mais correta a imagem que estamos a ver. O Arquivo.pt foca-se principalmente em conteúdos de, de interesse para a comunidade portuguesa, uh, principalmente por uma questão de, de recurso, não é? Nós não temos capacidade de arquivar a web toda. No entanto, o Internet Archive, que é uma organização norte-americana, que se não conhece, eu convido-os a, a visitarem. Uh, sem falta, em archive.org porque além de ter páginas da web de ser o arquivo, maior arquivo do mundo de páginas da web, tem também livros em acesso aberto, música uh, uh, uh, jogos de computador portanto é, um, é uma instituição que tem muitos con interessantes conteúdos uh, sendo que, que a primeira, a primeira um, a função ou o primeiro serviço que eles utilizaram foi justamente serem um arquivo da web e uh, uma vez que existem estes arquivos que têm informação que nós não temos, o utilizador do arquivo .pt, ao longo de uma navegação, pode chegar a uma página que o arquivo .pt não tem. No entanto, neste caso, nós apresentamos aqui um botãozinho que diz pesquisar noutros arquivos e se o utilizador carregar, o arquivo .pt vai automaticamente à procura desta página noutros arquivos da web e se ela existir, apresenta ao utilizador. Aqui neste caso, do lado esquerdo podemos ver que um utilizador foi seguindo ligações a partir de uma página arquivada no arquivo.pt, até que se deparou com uma página que, ou com um URL que referenciava o museu do Google em Berlim, e que o arquivo.pt não tinha esta página, e o utilizador ao carregar e pesquisar noutros arquivos consegue então aceder à página do Google Nine em Berlim, mas arquivada no Internet Archive. Um, no terceiro webinar, nós vamos falar mais acerca das interfaces de programação de aplicações. Eu vou só aqui fazer uma chamada de atenção para o facto que elas existem. Portanto, se alguém estiver envolvido num projeto uh, ou num serviço que possa tirar partido de forma automática da informação uh, disponível no arquivo.pt, a melhor maneira de aceder à nossa informação de forma automática é através das interfaces de programação de aplicações. Que estão documentadas em arquivo.pt.api. Por acaso, aqui posso falar um bocadinho mais acerca deste, desta, desta imagem de lá à direita, em que conseguimos ver o, o José Sócrates e o Passos Coelho, que foram os dois primeiros ministros de Portugal, e isto foi um projeto que foi realizado por alunos da Faculdade de Ciências na área de, de numa cadeira de aplicações da web, e o desafio que foi lançado aos alunos foi fazer uma, uma aplicação web. Programando o mínimo possível um, e então estes alunos em particular fizeram uma aplicação web que coletava informação acerca de políticos portugueses das mais diversas uh, origens através de de redes sociais, de websites oficiais dos partidos, websites do governo e quando era preciso a informação do passado iam então ao arquivo do Isto foi algo que foi, foi desenvolvido relativamente com poucos recursos, graças à existência Outro exemplo da utilização, este mais poderoso, da utilização das APIs do arquivo.pt é, é o conta Histórias. O contame Histórias é uma ferramenta que vocês podem pesquisar e utilizar em Histórias.pt. Nós também incluímos um botãozinho que diz narrativa que redireciona o utilizador para o conta Histórias. E o que o conta Histórias faz é automaticamente agrega notícias relevantes uh, ao longo do tempo acerca de um determinado assunto. Aqui no lado direito consegue ver o resultado de uma pesquisa por Lula da Silva, uh, e Lula da Silva é um, uma figura pública que uh, tem-se mantido uh, famosa e, e, e na ordem do dia, e muito, e muito coberta pelos mídias uh, ao longo de, de, dos últimos 10, 20 anos. Uh, e nós, ao uh, irmos ao conta Histórias e escrevemos Lula da Silva, automaticamente o sistema agrega notícias relevantes uh, por intervalo de tempo, apresenta logo um histograma, vocês podem ver aqui os picos, uh, referem-se uh, normalmente a situações uh, importantes relacionadas com Lua da Silva, como a sua eleição, uh, como quando foi acusado ou quando depois uh, agora foi novamente reeleito e, e poupa imenso tempo uh, e o, o utilizador, quando clica em qualquer um dos resultados destes resultados, vai ver a notícia arquivada no Arquivo.pt que documenta este evento. Ok, então eu agora vou dar aqui alguns exemplos de como é que qualquer pessoa pode utilizar essas ferramentas e estes serviços para explorar o património digital que o Arquivo.pt tem guardado. Nós temos criado memórias, nós chamamos memórias, e as memórias não são mais do que exposições online criadas com, com uma ferramenta gratuita que é o wordpress.com, uh, sobre um determinado assunto. Uh, aqui neste, neste exemplo, conseguimos ver uma destas memórias acerca dos festivais de música e para cada um dos festivais de música foi, criámos uma, uma descrição em que os conteúdos referenciados são páginas da web arquivadas. Aqui, por exemplo, conseguimos ver uh, um excerto do paredes de cora do Festival Paredes de Escoura, do site em 2014, e depois há aqui uma descrição a dizer a primeira página preservada em 2000, e esta ligação que diz a primeira página linka para o arquivo.pt e mostra como é que era a página do Paredes de Secoura desta feita no ano 2000. Uh, nós temos várias destas memórias criadas pelo meu colega Ricardo Basilo, que criou a maior parte delas, em arquivo.pt e eu desafio qualquer pessoa a criar uma memória acerca de um assunto à sua escolha, usando como referências os arquivos da web e neste caso o arquivo .pt, porque é fácil e, além do vosso tempo, é gratuito, porque tudo isto foi feito usando a versão gratuita do wordpress.com. Existirão outras ferramentas que também permitiriam fazer exposições análogas. Nós sugerimos esta, porque basicamente se quiserem fazer algo igual é só replicarem o um modelo. Por outro lado, quando queremos celebrar uma efeméride, cada vez mais as instituições, quando celebram uma efeméride, têm já uma grande parte da sua história que se foi refletida através de, de, de mídias digitais. Portanto, se não referenciarem estes mídias digitais, não têm grande coisa para mostrar e aqui neste caso eu mostro uma viagem no tempo que foi criada em colaboração com o Museu da Presidência da República, em que selecionámos um conjunto de eventos relacionados com os diversos presidentes que nós temos e podemos ver aqui, por exemplo, em 1996, Mário Soares reúne acerca do futuro de Macau e se clicarmos conseguimos ver uma notícia desta altura em que um, se estava a preparar a passagem da governação do território de Macau de volta para a China e depois conseguimos ver aqui em 1929 a cerimónia de transição de Macau para a China e aqui conseguimos então ter uma nova, uma nova notícia e uh, esta, esta imagem mostra só até 2004 mas para eventos mais recentes relacionados com a presidência da República cada vez mais eles são exclusivamente documentados através de recursos online e portanto se nós quisermos fazer as viagens no tempo com as presidências da República mais recentes cada vez mais somos obrigados a referenciar conteúdos online, que muitas vezes vão desaparecendo, porque eu reforço uh, que a informação desaparece ou é alterada no prazo de apenas um ano, 80% das páginas. Se quiserem ver esta página, está disponível em arquivo.pt barra presidentes, e também é muito fácil criar estas, do ponto de vista tecnológico, criar estas viagens no tempo, o maior trabalho é mesmo escolher e identificar a qual é que são os assuntos mais relevantes, mas as pessoas normalmente das instituições ou que trabalham na área da comunicação fazem este trabalho com relativa facilidade. E é, é um, um é interessante fazer isto. Nós já fizemos viagens no tempo, por exemplo, para celebrar aniversários do, do, jornal, do jornal público, da rádio comercial uh, e de outros mídias, que cada vez mais estão, estão presentes e comunicam com os seus... Com os seus leitores ou ouvintes, principalmente dos meios online. Aqui gostava de mostrar então outra, outra memória, neste caso, dos 40 anos da FCSH. A FCSH, a Faculdade de Ciências Humanas, é uma faculdade relativamente recente, mas metade da sua história já foi no meio, no, nos meios digitais, já foi na era da internet, e, portanto, para de celebrar e documentar. A história mais recente da FCSH é inevitável uh, referenciar conteúdos online, que a maior parte deles já não estão disponíveis noutros locais, a não ser nos arquivos da web. Um, estes trabalhos ou outros podem uh, ser submetidos ao Prémio Anual Arquivo Fondo PT. Ora bem, o Prémio Anual Arquivo Fondo PT uh, vai na sua sexta edição e basicamente permeia trabalhos feitos de forma individual ou em grupo, e o único requisito é que estes trabalhos utilizem o Arquivo.pt, .pt, ou seja, que utilizem ou os dados ou os serviços disponibilizados pelo arquivo .pt, e podem ser sobre qualquer tema. Um, o primeiro classificado ganha 10 mil euros, o segundo classificado ganha 3 mil euros, o terceiro classificado ganha 2 mil euros, e temos uma menção honrosa atribuída pelo jornal público, e outra menção honrosa atribuída pelo por haver Media Competence Center este ano. Portanto, se quiserem, as concorrências estão, a, perdão, uh, uh, as candidaturas estão abertas até dia 4 de maio, portanto, este ano ainda estão a tempo de concorrer, se, um, se este ano uh, não tiverem tempo, poderão, poderão uh, concorrer sempre para o ano, uh, não há problema nenhum em resumeter trabalhos desde que eles não sejam uh, premiados. Se quiserem ver quem é que ganhou nos anos anteriores, podem aceder a arquivo.pt barra prémios, porque mesmo muitas destas ferramentas ou estudos são por si só extremamente interessantes e eu convido-vos a, a, a visitarem porque podem mesmo ser muito úteis para, para o vosso trabalho ou para, para as vossas áreas de interesse. Ora bem, então eu disse no início da minha apresentação que cada vez mais o resultado do nosso trabalho é uma, um recurso online. Portanto, estes recursos nós queremos muitas vezes referenciá-los e para referenciá-los eles têm que ter sido preservados. Então eu vou partilhar aqui algumas ferramentas que podem ser bastante úteis. A primeira é, chama-se é, Está disponível no arquivo.pt barra safepagenow ou na barra das opções do lado esquerdo. No menu do lado esquerdo há uma opção que desgrava página agora. Uh, e o que é que isto permite? Permite basicamente a qualquer pessoa gravar imediatamente uma página do arquivo.pt. Uh, se alguém tiver, uh, uh, se qualquer um de nós, vir uma página online que achemos que é interessante, pelo seu tema, ou até por estar em risco de desaparecer rapidamente, podemos imediatamente ir ao arquivo.pt e pedir ao arquivo.pt para ele guardar a página e também todas as páginas que nós navegarmos, a partir dali, são também guardadas e, passados alguns dias, estão disponíveis no arquivo MPT. Esta ferramenta faz uma gravação de alta qualidade e permite, por exemplo, guardar páginas de redes sociais. E é muito interessante quando estamos a analisar ou a guardar alguma informação que, que, que pode ser utilizada para referência futura. Por outro lado, se nós tivermos um website ou um blog que gostaríamos que fosse exaustivamente arquivado e de forma automática, então, neste caso, a, a ferramenta a usar é o arquivo.pt barra sugerir e basta usar este formulário para sugerir um website para ser preservado e basta inserir a página de entrada do website e nós passaremos a guardar automaticamente todo o website. Portanto, o SafePage não é para guardar um conjunto limitado de páginas. O, o arquivo .pt sugerir, basicamente, é para guardar um website inteiro e basta só sugerir uma vez que o website seja preservado, ele passa a ser sempre preservado. Por outro lado, hum, os websites hum, muitas vezes chegam ao seu fim de vida, porque as publicações uh, acabam. Temos o exemplo do diário digital que desapareceu, outras vezes as pessoas simplesmente deixam de atualizá-los. E é uma pena, eu diria mesmo que é um flagelo, que toda esta informação se perca. Então nós criámos um novo serviço chamado o Memorial do arquivo.pt Então o que é que o arquivo Memorial, o memorial do .pt permite fazer? O, basicamente o arquivo.pt guarda todas as páginas do website original Arquivos e o dono do website pode então desligar o servidor onde uh, a informação estava inicialmente publicada. Portanto, se a instituição ou a empresa desaparecer, pronto, uh, uh, o computador pode ser desligado uh, e a informação não se perde, fica toda no arquivo.pt. Aqui uh, a diferença é que desde que o dono do website mantenha a titularidade do domínio, que é um um recurso relativamente barato, em comparação com manter um website inteiro, um, o website mantém-se uh, pesquisável através dos motores de busca. Ou seja, aqui estamos a ver um exemplo em que eu pesquisei por UMIC, Agência para a cidade do Conhecimento, no Google, e o Google dá o resultado e o utilizador, quando clicar, é lhe então, apresentado uma mensagem a dizer que a UMIC foi um instituto público que existiu entre 2005 e 2012 e um botão que diz permite ao utilizador ver os recursos no arquivo.pt. Atenção que isto funciona quer para a página de entrada, quer para qualquer página, ou seja, se houver uma ligação para qualquer página interna do website, esta ligação também vai ser redirecionada para a página correspondente no arquivo.pt. Okay? Portanto, todas as ligações que existiam para um determinado site que desapareceu, continuam a manter-se válidas e a informação continua a manter-se acessível. Uh, isto permite, por exemplo, que as notícias se mantenham, uh, de um site, ou de um jornal, ou de um bloco que desapareça, uh, se mantenham uh, preservadas e que todas as ligações para estas notícias se mantenham acessíveis ao longo do tempo e pesquisáveis através dos um motores de busca convencionais ou outras ferramentas de pesquisa. Um, ultimamente, uh, pelas piores razões, a cibersegurança tem estado muito em vogue, Basicamente, uh, os websites que são esquecidos ou que entram em autogestão são uma excelente porta entrada para os piratas informáticos, uh, porque nós muitas vezes nos esquecemos dos nossos websites, mas os piratas informáticos não se esquecem porque têm robôs uh, de software permanentemente a monitorizar e a procurar websites com vulnerabilidades e, portanto, se nós nos esquecemos do nosso website, provavelmente este vai acabar por ser atacado e vamos ter problemas e perder informação. E antes que isto aconteça, quando deixam de atualizar um website, lembrem-se do memorial e uh, façam com que a vossa informação não se perca, porque quando um website é atacado, muitas vezes o, uh, o processo é, é causa danos irreversíveis e a informação perde-se para sempre. Um, acontece muita situação de que, por exemplo, a nível dos projetos, é, são sempre criados projetos para, para, desculpem, são sempre criados websites para os projetos, depois os projetos acabam e as pessoas, eh, os, os responsáveis pelos projetos, não, não desligam o website, porque o website contém informação útil acerca do projeto. Mas, por outro lado, também como já não há ninguém a manter, o website acaba por ficar em autogestão, por assim dizer, e acaba por, por ser atacado, origen, originando, no fim de contas, que a informação se perca na mesma. Portanto, não deixam que isto aconteça podem ver uh, obter mais informações no arquivo morial memorial Por outro lado, se trabalham uh, ou são da maneira responsáveis por um website atualmente, o arquivo 404 é uma ferramenta uh, muito fácil de instalar e que vai mitigar o problema das ligações quebradas. Um, todos nós já nos deparámos com a mensagem de erro página não encontrada, o famoso, famoso erro 404, e todos nós sabemos, enquanto utilizadores, quão frustrante é nós encontrarmos um resultado no um motor de busca, olharmos para o resultado e vermos olha, era mesmo isto que eu queria, e depois clicamos e dá uma página não encontrada, ou estamos a navegar por um, por um site e seguimos uma ligação e mais uma vez deparamos com a, frustra com a frustrante página não encontrada, ou até mesmo seguindo uma ligação de uma, de uma rede social, página não encontrada, portanto estamos a perder tempo a uh, pararmos com backs sem saída. Um, muitas vezes, quando mudamos o nosso papel para uh, de, uh, de, e mudamos de consumidor de informação ou de leitor de páginas web, e mudamos para o nosso papel de publicadores, uh, esquecemos desta frustração e achamos que é perfeitamente aceitável apresentar uma mensagem de página não encontrada aos nossos utilizadores e achamos que isto é perfeitamente inócuo e não é. é. É muito mal porque os nossos utilizadores se aterraram no nosso website é porque queriam aceder a informação e se não a encontram vão levar uma má experiência de utilização do nosso website e isso não é bom. Um, por outro lado, o, o Google e outros motores de busca vão -no utilizando também os tempos das sessões e os websites que oferecem sessões ou resultados, em que a sessão foi muito curta, também cada vez mais vão sendo depreciados nos resultados das pesquisas. A solução para isto basicamente consiste numa única linha de código que se pode instalar na página de erro, página não encontrada, de um qualquer website. Portanto, é uma linha de código, uma única linha de código em que vocês podem integrar esta linha de código no, no vosso website que gera a, página, a mensagem de erro, página não encontrada. E se, e só se existir uma versão arquivada da página, então é apresentada uma mensagem a dizer, um, visite uma versão arquivada desta página no arquivo.pt. Portanto, assim o utilizador, em vez de parar com uma mensagem de erro página não encontrada, vá procurar outro sítio, por assim dizer, a mensagem implícita de uma, de uma mensagem de página não encontrada é essa, é, nós não temos vá outro sítio, um, pode, podemos apresentar uma mensagem mais simpática aos utilizadores e dizer, nós já não temos esta página neste sítio, porque às vezes acontece, não é? A página mudou de sítio ou foi atualizada por outro conteúdo, mas há aqui uma versão antiga e vocês podem ver se isto realmente vos interessa. Portanto, se precisarem de ajuda para instalar, isto é mesmo muito, muito simples e, e eu acho que, que é bastante útil. Se quiserem aprender mais acerca de arquivos da web, eu sugiro uh, este livro, é um livro recente, chama-se The Past Web Exploring Web Archives, tem seis um, partes, a primeira parte um, analisa um pouco mais este problema da, da abundância de informação versus a escassez de memória, a segunda parte fala de como é que têm sido feitas iniciativas para colecionar ou coletar a informação antes que ela desapareça da web. A terceira, como é que se pode aceder à informação para analisar a informação arquivada da web. A quarta, a quarta parte apresenta casos de estudo acerca de investigações feitas usando arquivos da web e a web do passado. A quinta parte, como é que os arquivos da web se podem posicionar como, como infraestruturas para as sociedades atuais. E a sexta parte e final uh, dá uma visão acerca de como é que os arquivos da web podem evoluir para o futuro. Uh, este livro foi editado pela Springer, está à venda, mas se quiserem aceder a uma versão em acesso aberto, está disponível em arquivo.pt/livro e eu convido-vos a, a dar uma vista de olhos porque uh, eu considero que foi, foi um esforço que deu um resultado bastante interessante. Hoje estamos aqui a falar de. De, do que é que é o arquivo da web e do que é que é o arquivo.pt como é que pode ser usado para pesquisar rapidamente informação do passado, porque todos estes métodos e tudo isto que eu apresentei, que eu se calhar têm tem análogos ou ferramentas análogas fornecidas por outros meios, mas não são tão rápidas, quer no método de acesso, quer nos métodos de arquivo para preservar a informação da web. Portanto, nós temos quatro módulos de de formação, fazem parte do nosso programa de formação. Este ciclo de webinars, promovido pela AVEI Media Competence Center, é, vai focar cada um destes módulos, sendo que eles podem ser administrados com maior ou menor detalhe. E nós temos slides e vídeos que estão disponíveis aqui em arquivo.pt barra forma. É, portanto, podem, desde já, consultar e reutilizar, como quiserem, todos os conteúdos, todos eles têm acesso aberto, e podem usá-los à vontade. O nosso, o nosso objetivo com este programa de formação não é vender formação, nem sequer sermos formadores. O nosso trabalho e a nossa missão é manter e gerir o arquivo.pt para que vocês o possam usar. Portanto, estejam à vontade de tirar o máximo partido possível de, destes recursos de formação. Uh, Convido-vos a juntarem-se à nossa comunidade. Uh, acho que penso eu que, a, que a maneira mais eficiente e eficaz de o fazerem, é inscrevendo-se na nossa lista de e-mail. Nós enviamos no máximo um e-mail por mês. Se não fizeram ainda, durante a inscrição neste evento, convido ouvidos a fazerem agora, em arquivo.pt inscrever. Pronto, estou aqui os módulos, os restantes módulos que vão ser ministrados ao longo deste ciclo de webinars. Como vocês podem ver, eles mimificam, de alguma maneira, é, o, o nosso programa de formação, sendo que nós também estamos agora a criar um novo módulo que ainda não está aqui disponível, que é o arquivo .pt no ciclo de vida de um website. Porque a maior parte das vezes nós só nos lembramos do arquivo .pt quando uh, o website já está para ser desligado, mas o, o arquivo .pt é uma ferramenta muito útil para manter um website ao longo da sua vida. Este é o meu último slide, eu gostava de agradecer a todos a vossa atenção e gostava de vos pedir que gastassem, antes de passarmos, ou durante a fase das nossas perguntas, que gastassem um minutinho a preencher aqui o nosso formulário de satisfação, que está disponível neste endereço, está no 1 e, portanto, agradeço a todos e estejam à vontade agora para colocar todas as questões que considerem pertinentes. Obrigado.